mais em um programa Álgebra Brasil. E hoje, a importância do ozônio. Através de um cilindro de oxigênio medicinal, ele passa por uma máquina que chama gerador de ozônio. Dentro dessa máquina ocorre uma descarga elétrica. As emoções do Sumaré Arena. Alguém, Rock na causa you really got me Trazendo novidades na área da saúde e estética. Conheçam agora um pouco sobre o ozônio. Bom, a nossa convidada de hoje é a Fabiola Zanata e ela vai falar um pouco sobre o método do ozônio. Olá, eu sou Fabiola, fisioterapeuta, trabalho com terapias integrativas e uma delas é o ozônio, a ozonioterapia. O que é a ozonioterapia? O ozônio nada mais é do que um gás proveniente do oxigênio medicinal onde ele tem efeito anti-inflamatório, analgésico, bactericida, fungicida. É usado para diversas patologias e também tem-se usado bastante no mundo da estética, Lu. Bacana, então eu gostaria de assim, uma explicação, no mundo da estética, as pessoas que procuram, qual assim, a principal finalidade? Na estética é bastante usado para gordura localizada, uh, celulite, por quê? O que, que ele faz, o ozônio? Ele oxigena as células do nosso corpo, né? E a celulite, todo que é ite é uma inflamação. Então a celulite né? é uma inflamação das células, a gordura é uma, um processo inflamatório. Então ele atua como aumento desse oxigênio, permeando ali melhor que o nosso organismo funcione de uma uma maneira melhor. Correto. E aí nessa parte na na sketching algumas nos perguntando, ela obtém melhores resultados pro o corpo físico, para aparência. Sim, também, né? Ele dá uma melhora no aspecto da pele, né? Do corpo como um todo, porque nada mais é que oxigênio. A gente precisa de oxigênio, né? Bacana. E na parte de patologia de patologias, tem -se tido muito resultado, os países da Europa é, são é, pioneiros na ozolioterapia, usa-se faz muito tempo, no Brasil está se conhecendo, assim, usa-se uns 100 anos, praticamente isso na medicina é pouco tempo, mas é, ele tem várias funções, pode ser aplicado local para dor, em patologias ortopédicas, é, tudo bursite, tendinite, todos os ites é, a gente aplica por um método do, com uma seringa, onde o gás vai introduzir, por exemplo, um, uma tendinite no braço, nós vamos avaliar e vai injetar ali o gás. A via sistêmica, ele é o gás é introduzido, ou chama autoemo menor, você colhe o sangue, mistura o ozônio no sangue e aplica intramuscular ou via retal. Por quê? O intestino é o nosso segundo cérebro. Como a gente obtém o ozônio? Né? Então, através de um cilindro de oxigênio medicinal, ele passa por uma máquina que chama gerador de ozônio. Dentro dessa máquina, ocorre uma descarga elétrica que vai gerar o ozônio, que é o O3. Então, aqui eu eu é, programo os microgramas que depende do tratamento que eu vou fazer e aqui eu capto o ozônio então aqui dentro dessa seringa tem o ozônio é gás então dependendo se for uma aplicação local vai uma seringa uma agulha desculpa ou uma sondinha né depende do tratamento que for adotado Solidariedade e boa música aconteceu no Esporte Clube Barbarense, o Rock na Causa, onde trouxe várias bandas de rock cover e o projeto foi em prol a Casa da Criança. Do Sumaré Arena Music, o que aconteceu na cidade de Sumaré? Segunda a sexta a gente se encontra a partir das 8 da manhã, no Bom Dia com Alegria. E agora vocês vão conhecer o nosso tema. Tema do rodeio brasileiro. Vamos lá, Júlio! edição do maior espetáculo religioso de Santa Bárbara do Oeste e região, o Via Cruzes. Confiram as imagens a seguir. Ele que então era príncipe deste mundo, entretanto, nada impedirá os olhos do céu de derramarem o seu pranto. é a mais odiosa. Estou errado. A humanidade precisa de cura. E isso só vai acontecer se eu libertar o mundo de suas mãos. Ah! Não é possível que você seja tão inocente assim. Tem certeza que não haverá mais guerras. Sim, haverá. Não haverá mais fome. Eles pararão de se dividirem em duas frentes para se atacarem. Muitas vezes, usando o nome de seu pai. Por uma flor brotar, ela precisa ser plantada. Num solo fértil, e não na podridão dessa sociedade. Regada com água, e não com teu sangue. Eu sou o príncipe deste mundo! O Espírito descendo do céu pelo homem, usando sobre mim. Eu o vi e testemunho que ele é o Filho de Deus. A última? Jesus, é verdade que estão te perseguindo, mas eles não podem te achar facilmente e até o povo está do seu lado. João tem razão e ainda tem seus discípulos. Agradeço João e Mateus, porém a hora se aproxima. Eu lhes garanto que um de vós me entregará. Sou eu, mestre de Brasil fica por aqui. Semana que vem temos um novo encontro. Até lá!